Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011. E no vídeo de hoje, estou indo lá na Honda agora, já estou chegando já na concessionária, que eu vou trocar o óleo da moto. E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre o seguinte, de quanto e quanto tempo vocês trocam o óleo da sua moto? Vocês estão fazendo a troca de mil em mil? De 1500 a 1500, ou você espera mais tempo, espera a cada 5 mil quilômetros, ou vocês estão fazendo som, somente troca de óleo nas revisões da Honda. Vamos ver se a gente pega o semáforo verde. Tá verde, vamos ver. Pegamos. Então é o seguinte, família. Vou trocar o óleo na Honda, vou falar pra vocês qual óleo eu vou colocar, tá? Vou falar pra vocês quanto que eu gastei. É, o óleo eu troco a cada mil quilômetros, tá? No meu até passou um pouquinho. Minha moto tá com 2.419 quilômetros rodados. Eu andei mais ou menos uns 1.200 quilômetros. Com esse óleo aqui, até passou um pouquinho. Mas aí tá sossegado. Eu ando bem pouco com a moto. Então, chegamos aqui na Honda, a gente só entra lá dentro. E eu já vou perguntar pro pessoal lá se pode colocar outro óleo ou não, tá? É, tem o pessoal que me pergunta, deixa nos comentários que tá usando outro óleo. Se você se você usar outro óleo, sem ser original da Honda, comenta aí qual que você usa, tá? Vou parar a moto aqui e já vou perguntar pro pessoal. Aí, família, a moto já tá no elevador aqui. Eles vão tirar o óleo aqui e colocar o óleo novo, tá? O óleo que eu utilizo na minha moto é o óleo original que tá no manual da moto, beleza? Acompanha aí que eles vão trocar. E eu volto o vídeo falando pra vocês o valor que eu gastei. Firmeza? Pronto família, já finalizamos aqui. O móvel já tá, já tá com o óleo trocado. vou meter marcha e vou falar pra vocês quanto que eu paguei. Seguinte família. É o óleo, o preço do óleo aumentou, tá? Até tive um susto na hora que eu fui pagar, porque não era o valor que eu costumava pagar. O valor do óleo original aqui na concessionária da minha cidade 47,90 caro um litro de óleo 47 reais imagina das outras motos que vai 2 litros de óleo 3 litros de óleo ou até mais é, agora não dá pra parar o carro, o carro parou do nada no semana na faixa de pedestre ali já não dava mais tempo então eu paguei praticamente quase 50 reais mas ali o serviço é bom não cobra mão de obra só cobra o óleo mesmo né e como vocês viram aí na imagem você troca o óleo o pessoal já passa óleo na corrente já regula a, a corrente da moto para ver se está certinho então, então você dá um check-up geral ali na moto para deixar a moto em dia isso é muito bom é bem positivo e o óleo que eu utilizo é o 10W-30, tá? Original da Honda. O pessoal que tava perguntando, até perguntei pro, pro mecânico da Honda se poderia utilizar outro óleo. E pode utilizar outro óleo. 10 que seja o 10W-30, a mesma especificação. Não precisa ser o da Honda, pode ser outra marca, tá? Eu utilizo o da Honda porque eu gosto de utilizar. É, seguir o manual da moto para não ter problema. Mas se você tiver é, quiser comprar um, uma outra marca de óleo, pode comprar também, que não tem problema, tá bom? Perguntei lá, eles falaram que é tranquilo. E agora o óleo que eu o troco da moto é de cada mil quilômetros, né? Como eu tinha falado para vocês. É, a primeira troca foi na revisão dos mil, agora com dois mil eu troquei. E a próxima troca com 3 mil quilômetros rodado, tá? É assim que eu vou trocando o óleo pra deixar o motor sempre filé. E o óleo, ou você pode trocar ele por quilometragem a cada mil, ou a cada seis meses. Meu óleo aqui já passou de seis meses, eu não costumo trocar o óleo por é, tempo de uso, tá? É, no, no manual fala aqui para é pra trocar ou por tempo ou por... Ou por quilometragem. Eu troco somente por quilometragem, tá? É, é gosto meu. Mas é porque eu ando bem pouco com a moto. Então acaba não fazendo muito sentido. A cada seis meses eu tenho que ficar trocando o óleo. É, eu vi o óleo da moto quando foi retirado. O óleo estava bem bem tranquilo. Não estava aquele óleo espesso. Tava bem líquido. Tava bem normal. Nada fora do normal. Fechou família, esse é o videozão de hoje Mas pra trocar uma ideia com vocês aí sobre o óleo que utiliza na moto Que é uma coisa que o pessoal tem bastante dúvida é, Deve ter, eu não sei, não conheço de óleo direito Mas deve ter alguma outra marca de óleo mais barato que esse da original da Honda tá? Esse da Honda é semi sintético Pra quem também quer saber 10W30 semi sintético o óleo original Fechou a família, mas olha é uma coisa: É a coisa mais barata que tem pra, de manutenção na moto. Qualquer outra coisa vai ser mais caro. Essa moto aqui, é a Titan 160, ela não tem nem o um filtro de óleo para trocar. Que nas outras motos você troca óleo e filtro. Geralmente, se, se você tiver, eu acho que na Twister já, já deve ser desse jeito: é Você troca óleo numa revisão e na, próxima, na outra revisão. É óleo e filtro aí já sai bem mais caro. Você tem que pagar o filtro, tem que pagar o óleo. E quando troca o filtro, tem que colocar mais óleo do que o normal. Então sai bem mais caro essas revisões periódicas. Na Titan aqui é mais baratinho, mas hoje em dia já não tá mais, tão, já não tá tão mais barato, né? Eu pagava 35 reais que eu lembro que eu tinha pagado a última vez e hoje em dia já tá 47. Vamos ver para quanto que vai. Esse óleo né Tudo tá caro, aumenta o preço da moto Aumenta o preço da gasolina Aumenta o preço do, da manutenção Aumenta o preço das peças Aumenta o preço do seguro o, A única coisa que não aumenta É o nosso salário né, rapaziada Que é o mais difícil para aumentar Mas é isso aí, vamos tacando marcha E é nóis, tamo junto Receba I'm on a whole nother level Really only fought you over cause you let him But I guess you didn't know any better Girl, that man didn't show me ever Do all I can just to show you you're special